pelo telefone mandou me avisar. A Dina subiu no morro do Pinto pra me procurar. Não me encontrando foi ao morro da favela com a filha da Estela pra me perturbar. Santo Cristo, que por uma parte é chamado Morro do Pinto porque exatamente pega é, a árvore do Pinto e a parte da frente de Santo Cristo que dá é, para o porto. Na verdade é foi um bairro que foi urbanizado no começo do século XX que recebeu uma leva muito grande, exatamente nessa virada do século, de migrantes. Migrantes espanhóis, migrantes portugueses, migrantes italianos, que chegavam, que vinham da crise é, europeia, que vieram por causa da Primeira Guerra, é, que vieram em busca de trabalho e em busca é, de uma nova vida é, no Brasil e no Rio de Janeiro. Já foi no Morro dos provocar confitos, já foi no Morro do acabar com Nos anos 70, quando ah, a, a, as atividades do Porto foram sendo desativadas, a característica da população muda um pouco, é, as casas é, envelhecem, intervenções urbanas, construções de, construção de viadutos que mudam completamente é, o perfil da região e nos afastam daquele bairro bucólico narrado ah, por Machado de Assis.